Salmo de número 13 Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Com tristeza no meu coração? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durmo o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quem nunca se sentiu desamparado? Quem nunca se sentiu abandonado por um amigo, por um parente, por um pai, por uma mãe, por um filho, ou até mesmo por Deus? O salmista no início ele começa a demonstrar as suas frustrações, as suas angústias, os seus pesares, as suas dores. Ele se preocupa com as coisas que ele está enfrentando e que parece que ele está sozinho nessa caminhada. Parece que ele está desanimando, ele está cansando dessa jornada. Então ele começa a clamar ao Senhor. Senhor, por que tu me desamparou? Por que tu me abandonou? Como Tomé. Quem não se lembra de Tomé, se eu não o ver, se eu não tocar, de maneira nenhuma crerei. O texto ele mostra isso com clareza. Tomé ficou tão decepcionado que já não era mais possível a ele apenas ver o Senhor. Ele precisava tocá-lo. Ele precisava sentir o Senhor. Quem nunca precisou disso? De um toque, de um abraço, mais do que palavras até. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele também se sentiu desamparado. O texto sagrado chega ao ponto de dizer que o seu suor eram como gotas de sangue caindo na terra. E na cruz, quando ele é brada ao céu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem nunca sentiu esse desamparo? Mas é interessante que o salmista, mesmo em meio à sua crise, ele consegue reconhecer a mão de Deus. E principalmente, ele consegue confiar no Senhor. No verso 5, ele diz assim, No tocante a mim, confio na tua graça. O nosso problema não é a crise, não é o problema que enfrentamos, mas é como nós enfrentamos. É como nós enfrentamos a crise, a luta, o problema, a dificuldade é que vai fazer toda a diferença. O salmista aprendeu a confiar no Senhor. O salmista aprendeu a depositar todas as suas expectativas sobre Deus. E você? O que vai fazer a diferença no final das contas não é o problema ou a crise. O que vai fazer a diferença... É a sua confiança no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Pense nisso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.